Muito bem, no primeiro vídeo do blog eu vou tocar uma ocarina. Eu adquiri essa ocarina aqui tem cerca de um dia. É, eu não toco ocarina, na verdade tenho experiência quase nenhuma com instrumentos de sol, mas eu estou realmente empolgado com ela, né? E estou a fim de fazer um vídeo aí para começar a tocar esse blog da frente. Essa eucarina que eu comprei de um site do Mercado Livre, também tem uma página no Facebook, se chama Vento Canta. Depois eu vou deixar o link aí para quem quiser adquirir uma também. Eles são fabricantes, artesanal, né? eles fabricam essa ocarina e muitas outras em outros formatos, outros tamanhos, outros tipos. Eu mesmo tenho uma outra ocarina é, de cinco furos, né? uma pequenininha. E essa daqui é uma ocarina de 12 furos. Tem 10 aqui, mais dois aqui atrás, menos esse aqui, que esse aqui é a saída de som, né? Então vamos lá. Eu vou tocar um tema de um dos temas de Zelda, né? O Zelda Lulabai, E vamos ver o que sai, né? É isso aí. É, cara, eu achei o instrumento incrível. Não é muito difícil de tocar. Na verdade, eu achei muito fácil de tocar. Você não vai ter problemas com embocadura aquelas coisas que você encontra em instrumentos de sopro por aí. Apesar de ter o detalhe da, da pressão do som que você exerce nela, pode, pode interferir na frequência. Né? Você pode acabar desafinando um pouco conforme você sopra mais forte ou mais fraco. Mas esse é o tipo de coisa que. Você acaba levando. Bom, no post aí eu vou deixar mais algum material sobre isso, vou deixar os contatos do, do fornecedor. E por enquanto é só. Vamos tocar esse blog pra frente, né? Valeu.